É fala galera, beleza eu sou a Adzuki com mais um vídeo no canal, e hoje meus amigos chegou uma nova toca bora dar uma olhada nela, gente meu Deus que coisa linda nos precisa ir comprar ela vamos lá, cheguei aqui na loja de Safira e mano do céu a loja tá bem vazia bora comprar essa toca. Gente do céu que toca linda, achei ela bem grande, e fica perfeito pra colocar as obras aqui kkk, comente o que achou dessa nova toca. Se bater a meta de 40 likes, vou fazer um vídeo decorando minha toca.